Bom dia pessoal, aqui é Daniel Souza do canal DS, hoje eu vou falar mais uma vez da máquina de costura. O que está acontecendo? Essa daqui é uma máquina precisa, Singer. E há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando do porque que embolava a linha, né? A linha estava embolando. Aí eu mostrei para vocês aqui que dentro desse, desse espaço onde vai o carretel, vai a bobina, tinha dois parafusinhos que regulando ali resolviu o problema e resolveu. Agora ela está com outro problema depois de um ano e meio, eu acho, tá batendo, tá travando, né? De vez em quando ela está travando na hora de costurar. Minha esposa vai costurar e trava, e eu vou tentar identificar esse problema agora o que, que eu vou fazer primeira coisa que eu vou fazer é olhar aqui de novo na caixa da bobina vocês estão vendo ela ela aí eu vou eu vou remover aqui para vocês verem e sempre sempre antes de qualquer coisa é limpeza antes de fazer qualquer trabalho nela é limpeza virei a chavinha ali ó vocês viram essa chave eu virei ó tá vendo é a travinha que segura a caixa tô tentando segurar o celular aqui mas tá complicado vamos lá ó fechei vou travar mas eu vou, eu vou eu vou soltar ela destravei agora eu vou tirar ela dali eu sempre tenho dificuldade de tirar essa bobina daqui pronto cons consegui Retirei. tá, primeira coisa que eu vou fazer aqui uma limpeza a, parece que não mas a a, a limpeza é fundamental viu uma lim... Às vezes uma limpeza resolve um problema sério Afastar um pouquinho aqui, senão eu não consigo trabalhar Pode estar usando um, um, um pincel Aqui você consegue remover todo o resíduo de, de linha Limpa, deixa direitinho Acho que aqui tá beleza Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que no vídeo da, que eu fiz da, da bobina, estava ali embolando, o, o vídeo ficou bem ruim. Mas mesmo assim resolveu o problema de muita gente. Deixa eu tentar focar aqui. Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês o parafusinho da caixa da bobina. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá vendo esses dois parafusinhos aí, ó? ó um aqui e outro aqui. Quando a sua linha começar a embolar e você não entende por que está embolando tanto, está quebrando, dá uma ligeira torcida nesse parafuso para ajustar, aqui você vai ajustar a tensão, da pressão aqui na que segura a bobina. Já, já provavelmente já vai resolver, que resolveu muitos casos no último vídeo que eu fiz aí da da linha embolando. Mas não é isso que eu quero mostrar hoje. Hoje eu quero tentar resolver o problema. Porque está travando de vez em quando e está batendo muito seco, tá? Esse aqui está resolvido, beleza? Já foi feita a limpeza aqui na caixa, na onde fica a caixa da bobina. E agora o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir essa tampa de cima, soltando esse parafuso, esse outro aqui. É, eu não sei qual que é a máquina de vocês, mas essa daqui eu já mostrei é uma Singer, Singer precisa. Eu vou abrir e já mostro para vocês pra soltar essa tampa pessoal, eu soltei o parafuso aqui e outro aqui dois parafusos o que, que eu vou fazer? centraliza aqui e aqui, deixa centralizadinho e afasta o tensor é só puxar aqui com cuidadinho já soltou por que, que eu estou abrindo aqui? Porque a máquina está travando. Eu quero checar se não, tá, não tem sujeira aqui dentro, se está faltando óleo. Eu vou agora tentar descobrir esse defeito e já explico para vocês, tá bom? Pessoal, é, então, eu não, aqui não tem nenhum problema na máquina. Eu fiz uma limpeza nela só. E passei um pouquinho de graxa, pouquinho, só para manter a engrenagem funcionando direitinho. Eu vou fechar ela agora e vou ver se vai estar tá travando ainda aí eu finalizo o vídeo com vocês para fechar você vai fazer da mesma maneira que você tirou vou encaixar aqui deixar posicionado centralizado aqui a esses dois botões é só colocar encaixou assim encaixou lá que eu tô com uma mão mas é muito simples de fazer isso tá do... Ficando... aí cachorro eu vou fechar aqui eu vou... eu vou ter que utilizar duas mãos aqui senão não vai dar não mas é assim encaixou aqui empurrou empurrou para lá tá espera aí pronto não esquece de colocar o parafuso aqui Outro aqui. Lembrando que aqui nessa máquina é, eu só fiz a limpeza e passei um pouquinho de graxa, que nem precisava na verdade, tá? Mas eu fiz uma limpeza. A maioria dos problemas é limpeza, é sujeira que está na máquina, tá? Aí só precisa, de, necessita de uma limpeza mesmo. finalizar aqui. Já vou mostrar em funcionamento para vocês. Não precisa apertar muito, até encostar tá ótimo. Não força a barra não, tá? Deixa eu limpar aqui também, ó, antes de colocar esses... Parafusinhos. Já, já tira a poeira aqui, ó. Ó, Eu esqueci de avisar pra vocês, vocês têm que tirar isso daqui, ó. Isso aqui é só puxar, tá? encaixar de volta depois assim ó. é isso vou mostrar aí funcionamento para vocês tá gente vou mostrar para vocês como ficou agora tá vamos lá pra para vocês como ficou a costura antes e a depois aqui em cima Quer ver qual que é a de cima essa que você fez agora isso não sei se dá para vocês verem aí tá perfeito ponto a ah, qual que é o outro de ruim e ah, tá mostrando em... ah, embaixo ó tá vendo embaixo tava tava tudo embolada antes a última a última que ela fez, qualquer. que é? Conta aí pra gente isso. Nessa risca de cima aqui ó. Ficou perfeito o ponto, tá? É isso, pessoal é... Então, a maioria dos problemas com máquina de costura Pode fazer uma limpeza nela Que já vai resolver, tá? Já vai ajudar muito, vai ajudar mesmo Se pensa que a, a, a limpeza não resolve Resolve e muito, tá? E ali embolando é aquela na caixa da bobina tem aqueles dois parafusinhos que eu mostrei para vocês. dando um ajustadinho ali já vai resolver praticamente vai resolver, tá? A gente tem o pessoal tem acert... é, agradecido muito por causa dessa dica na, na caixa da bobina, muitas vezes você vai pagar aí um... vai chamar um técnico que vai te cobrar 150, 200 reais para dar uma olhada e vai fazer só isso. Bom, por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, eu agradeço Peço que dê um like, compartilhe, se inscreva-se no canal e clica no sininho também para receber notificações. Por enquanto, agradeço e valeu, até a próxima.